Oi pessoal, respondendo dúvidas que vocês mandaram lá no Instagram, como andar na rua com meu filho? Ele puxa e ele quer ir só em determinados lugares, sempre nos mesmos estabelecimentos e eu não consigo sair com ele, a gente está refém da situação, o que fazer? A Luísa mandou essa dúvida nos comentários do post que nós fizemos de qual é a sua dúvida se você tem dúvidas também manda lá no instagram andar na rua com meu filho se tornou algo extremamente difícil se recusa a andar na direção que eu oriento se recusa a entrar em estabelecimentos não aceita esperar o sinal para atravessar a rua me puxa com muita força na, de, na direção que ele quer ir, grita desesperadamente, se atira no chão chorando, ficamos reféns da situação, 5 anos não verbal, possui muita força física. Pois é, Luísa, e isso também é uma, uma, uma questão comum, várias pessoas comentaram uh, o seu post porque passam pela mesma situação com os seus filhos. Você está sentindo isso agora porque ele está com 5 anos e agora ele está forte o suficiente para te puxar. Provavelmente isso acontecia também quando ele era mais novinho, só que como ele tinha dois, três anos, o grito não era um grito tão alto, o puxão não era um puxão tão alto, a cena na rua era uma cena que não era uma criança tão grande se jogando, e isso tende a piorar com o passar da idade, porque a gente tende a fazer o quê? a ceder mais vezes, porque fica todo mundo olhando, então a gente cede. E o que que a criança aprende? O que que a criança entende? Ah! Então, se eu me jogar, se eu puxar, se eu gritar desesperadamente, ela vai entender o que eu quero e vai fazer o que eu quero. E aí o cérebro associa que quanto pior o comportamento que ele fizer, mais ele vai ter ganhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cortar essa relação. É não dar mais ganhos quando a criança faz isso. Quando a criança começa, no começo desses comportamentos disruptivos, para o que você estiver fazendo, abaixa na altura da criança, mostra uma imagem, uma figura de onde você precisa ir. Mostra no seu celular mesmo. Nós vamos neste lugar aqui e fala para a criança, vamos seguir. Se ela se recusar e tiver esses comportamentos, você para de novo, abaixa na altura dela, espera ela se acalmar, mesmo que aquilo demore vários minutos e explica novamente. Isso é por causa de uma dificuldade das crianças em flexibilidade mental. Flexibilidade é uma capacidade, é uma habilidade comportamental, que vem aí de funções cognitivas, de aceitar mudanças, de aceitar mudanças de rotina, de aceitar mudanças na expectativa. Então as crianças com autismo, elas têm uma expectativa, elas têm um script mental e elas querem que esse script seja seguido à risca. Então o que eles imaginaram tem que ser seguido, porque senão eles se desorganizam e isso acontece em várias outras situações do dia também. Então quando eles querem que algumas coisas fiquem alinhadas de determinada maneira, quando eles querem que as portas fiquem fechadas, gavetas fechadas, quando eles querem que a rotina da casa seja sempre a mesma que você saia e não mude a rua, não mude o endereço de onde você tá indo, estuda a é dificuldade de flexibilidade mental. A gente tem que trabalhar essa flexibilidade desde que as crianças são muito pequenas, como? Fazendo pequenas mudanças na expectativa, na rotina e nas atividades delas, Não um pouquinho também agora, um pouquinho do que a mamãe vai fazer com você de outra coisa, agora de novo seu. Porque elas já começam desde pequenininhas, quando a gente vai inserir uma coisa nossa, uma mudança, elas já tendem a dizer não, não quererem brincar, já viram as costas, isso tudo já são sinais sutis de dificuldade de flexibilidade mental. É isso aí, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, comenta se você passa por isso também e se inscreve no canal para você receber novos vídeos. Beijo e até o próximo, tchau, tchau.